aqui no rio cuaraú aqui no bairro barrocão o nível do rio já subiu bastante e já está fazendo seus primeiros alagamentos aqui na comunidade barrocão estão aqui dando um passo, passando aqui no rio olha aí o tamanho do rio aí uma d'água aí Ali é o final casa os moradores né estão tá em função mas já saíram os moradores dessa a área aqui do rio já saíram, Aqui é a frente canoa. Aqui é uma rua. Ele era uma rua, né? Porque agora já tá tudo alagado aqui. Ah, já não existe mais. Olha aí a estação de tratamento do esgoto. Olha é a estação de tratamento. E chegamos aqui, olha a casa, ali o pessoal ali olhando. Viu, o Olha aí, tudo ali aqui já tá tudo alagado, viu pessoal? Alagado tá mesmo, viu Corel? Aqui é no Barrocão, Granja, Ceará. Quem já puder vir dar uma força aqui para as famílias, pode vir, viu? As famílias já estão saindo de casa, já saíram algumas. ele tá todo mundo ali. De alerta, né? Só ali monitorando a, o nível do rio.